Fomos a primeira empresa na América Latina a fabricar máquinas de corte, gravação e micro a laser. E hoje, no mercado extremamente competitivo, continuamos sendo líderes. A nossa empresa surgiu da necessidade de um cliente de fabricar o seu produto de forma inovadora. E, a partir do momento que nós desenvolvemos aquela solução inicial, ficou claro que o potencial da empresa era elevado ao máximo quando o desenvolvimento era orientado pelo foco no cliente. Para nós, na Automatiza, cada detalhe importa, desde o processo mais simples até as soluções mais sofisticadas nos projetos de alta precisão. Por isso, mais do que apenas utilizar produtos de alta qualidade, quem adquire uma das soluções de tecnologia laser do nosso portfólio pode contar com uma equipe multidisciplinar de especialistas, que garante rapidez e engajamento em todas as etapas de compra e utilização. Além disso, as tecnologias e patentes desenvolvidas pela própria Automatiza proporcionam segurança e tranquilidade ao cliente. O perfil inovador da empresa é uma característica marcante que ganhou destaque e reconhecimento no segmento da tecnologia, inclusive conquistando importantes prêmios de inovação no Brasil. Essa mesma postura que tornou a Automatiza uma referência no país também já é reconhecida internacionalmente e está levando a empresa a uma expansão global, que se amplia a cada ano. Hoje é um prazer saber que nós entregamos produtos de alta qualidade, com uma inovação que agrega valor. E temos orgulho em dizer que nossos clientes, que foram fundamentais para a construção desse resultado, são parte da nossa história.